Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço a minha entrega de produtos digitais tá tem duas modalidades duas formas de entregar produto tá tem produtos que necessita de uma informação melhor mais detalhada, de uma, de uma atenção de uma atenção de entrega é mais profissional ou seja mais detalhada porque às vezes tem produto que dá trabalho para entregar e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar é, as duas formas que você pode estar entregando esse produto tá se você já gostou desse tema se você já vende produtos digitais e gostou desse tema não perde tempo eu peço para você tá que você se inscreve nesse canal cá se inscreve aí não perde tempo que se você não se inscrever você vai perder conteúdo como esse. Tá? inclusive aqui no canal dá uma navegada aqui pelo canal que você vai só achar muito conteúdo tá muito conteúdo voltado para mercado livre tá ok aqui eu te ensino passo a passo completo como você ganhar de dois a três mil reais por mês vendendo produtos digitais isso mesmo vendendo arquivos digitais isso mesmo tá se você não sabe essa modalidade fica sabendo tá se você quer de paraquedas nesse vídeo não sei como você chegou nesse vídeo aqui se foi pela pelo título pela miniatura mas sim é possível ganhar dinheiro vendendo arquivos digitais inclusive inclusive vou deixar um vídeo aqui abaixo desse vídeo vai ter um vídeo tá ou no card olha aí acima algum lugar que vai aparecer é o vídeo no final do vídeo onde eu mostro que é possível ganhar dinheiro vendendo planilha do excel isso mesmo eu ensino passo a passo como você vai ganhar como que você vai conseguir essas planilhas e tudo mais tá então é em algum lugar aqui depois que você vê esse vídeo você vai assistir esse vídeo que eu mostro como ganhar dinheiro com planilha tá e essas planilhas é só um, um, um dos produtos de milhares, tá? De milhares e centenas de produtos que você pode ganhar dinheiro vendendo produtos digitais. E hoje eu quero te mostrar como você vai mandar as mensagens Ô oh, José, como que entrega esse produto? Sim, eu vou te mostrar como que é feita a entrega aqui utilizando o Mercado Turbo, tá? Esse, o Mercado Turbo, se você não conhece, é uma ferramenta integrada ao Mercado Livre, onde aqui você tem todas as funcionalidades que você consegue enviar mensagem para o cliente, entregar o produto, você consegue fazer tudo. Mensagem automática, entregar produto digital e, cara, aqui faz muita coisa pelo preço muito irrisório, tá? Se eu não aqui, tem preço de, de a partir de R$11,90, tá? Eu pago um, um, plano, um plano maior, por quê? Porque eu consigo entregar mais produto, consigo realizar muito, muitas vendas, inclusive hoje aqui eu fiz 10 vendas, tá, ou seja, 10 vendas, imagina, cara, próprio, olha só pra você ter ideia, tá, é, em 13 dias, 13 dias, tá aqui, é 13 dos 6, é, é, o Mercado Livre já, já, já, já tive de visita aqui do Mercado Livre, 4.300, 4.322 visitas, você tem ideia, o mês passado foi quando eu criei a conta, eu recebi o mês passado 2.891 o mês inteiro tá 2.891 e esse mês que as vendas começou a estourar tá inclusive inclusive é, semana passada eu fiz 61 venda cara fala para mim onde que no canal de YouTube com um canal no YouTube você consegue fazer 61 venda orgânico tá 100% orgânico 61 venda em uma semana para você ter ideia tá o mês passado, na mesma data, eu consegui fazer é, 54 vendas, tá? Total de 10 vendas canceladas e 5 de 10, né? É, 10 vendas canceladas. O mês passado só tive 5, ou seja, o total já passei de mais de 150 vendas, tá? E já fiz mais de 2 mil reais. Em um pouco mais de 43 dias, mais ou menos, vamos colocar é 43 dias mesmo. 43 dias, mais de 12 mil reais vendendo arquivo digital. Então, se você quer saber mais, antes de eu te mostrar o passo a passo aqui, como fazer essas entregas, cara, assiste meu canal aqui que você vai ver os vídeos que eu estou mostrando lá, os passo a passo completo de como vender esses, esses produtos, tá? Inclusive, te convido agora para você entrar para o nosso grupo de alunos, tá? Onde eu ensino esse método completo, a gente dá bônus, dá produto de bônus, tem o nosso grupo de suporte, a gente já está tá dando um apoio. Dando uma moral, tá? Inclusive, a gente fala lá dentro do grupo como você pode estar fazendo essas de suas 10 primeiras vendas, beleza? Sem muita enrolação, vamos aqui para a prática, tá? Como que eu entrego esses produtos, José? Como que é possível entregar produtos digitais no Mercado Livre, tá? Vamos lá então, olha só. Estou é, aqui no Mercado Livre, tá ok? Vou aqui agora em. Aqui na, minha, aqui na minha conta. Vou aqui em vendas, tá ok? Vou aqui em vendas. Vou deixar ele carregar aqui e olha só aqui em vendas olha só aqui olha só cadê cadê vamos pegar aqui detalhe vamos só achar aqui que eu entreguei uma aqui que foi feita a entrega automática vamos dar uma olhadinha nessa daqui deixa eu ver cadê cadê vamos deixa eu só achar uma conta aqui vamos ver se nessa daqui tem tá vamos ver aqui ver mensagem Olha só, como você pode ver aqui, é tá aqui, ó, olha só, a mensagem tá aqui, ó, eu agradeço pela compra, tá? Olá, obrigado pela sua compra, é, para ter acesso ao seu produto, tá? Aqui eu passo a informação, daqui a pouco eu vou mostrar o texto lá. E aqui entrega as mensagens, olha só, link 1, um, tá? Link 1. Um e link 2, tá e também peça se, um, um, um, se a pessoa tiver algum problema que é muito importante tá? é muito importante que você dê um suporte a essa pessoa para que não tenha reclamação na sua conta eu falei para ela que a, além de entregar eu falei para ela também mandei para o seu e-mail que é possível pedir uma mensagem para a pessoa também no e-mail tá como é que é feito isso aqui olha só é, olha só isso aqui é tudo entrega automático tá olha só olha só olha, olha como é que tá aqui a, a outra mensagem eu Vou até copiar essa mensagem aqui para estar tá deixando aqui é para você ter quase as duas situações de entrega de produto, tá? Vamos deixar, vamos copiar aqui. Essa mensagem aqui é automática, vou aqui na minha pasta aqui, vou colocar ela aqui, ó, como... É... Vou colocar aqui outra mensagem, tá? Outra opção, vou colocar assim, outra opção colocar aqui dois pontos para separar, colocar aqui outra opção, vamos lá então, como é que eu faço, como é que eu faço, fiz uma venda, como é que eu faço, tá, daqui a pouco a gente vai lá para, pra... daqui a pouco a gente vai lá para o mercado turbo, para te mostrar como que se faz essa, essa, essas entregas, tá, primeira opção, tá, primeira opção, você tem uma opção, eu vou colocar essa daqui como segunda opção, e essa daqui como a primeira opção, tá, vamos lá então, Aqui a ferramenta vai chamar pelo nome, então, olá, um exemplo, colocar aqui Ronaldo, tá? Olá, Ronaldo, aqui, aqui, é, aqui é, um, é um parâmetro, tá? Onde uh, esse parâmetro se transforma no nome do comprador, daqui a pouco você vai ver é, como é que funciona, e tá aqui, ó. Se você ficar o passo a passo, no final você vai ver como é que é entrega é esse produto, tá? Olha só, é, olá, vamos colocar aqui nesse parâmetro aqui, é, Ronaldo. Olá, Ronaldo, obrigado pela sua compra. Aí eu já faço o quê? Coloca um texto em maiúsculo, fala, chamando a atenção. Aí fala: atenção, tá? Aí continua. Após a confirmação da sua compra, informe através do chat o seu e-mail para que possamos enviar o material adquirido, tá? Essa mensagem eu mando para ela, tá? Aí o que acontece? Aí continua, tá? A leitura, por isso que eu falo atenção, que a pessoa entender, quando a atenção, pô, a pessoa tem que entender o que eu quero falar para ela, tá? Então, lá então, após a confirmação da compra, informa através do chat o e-mail para que possamos enviar o material adquirido. Aí continua, não é necessário frete, envi... não é necessário frete envio dos correios, pois o envio do, do download do material adquirido será encaminhado por e-mail logo após a confirmação de pagamento envio de segunda a sexta envio no mesmo dia ou seja envio no mesmo dia o produto sábado e domingo não tem horário certo para o envio mas será enviado assim que possível tá ou para ter acesso às páginas imediato com os modos basta copiar o link abaixo O que, é que acontece que eu coloco se você viu lá no anúncio olha só se você vê aqui no anúncio tá aqui os links aqui abaixo, então um exemplo, você pode copiar esse, esse produto, se ele copiar aqui, ele vai abrir, se eu copiar aqui agora, se eu copiar aqui, ó esse produto ele vai abrir lá no Drive, tá? O é, que acontece aqui nesse vídeo aqui, depois eu vou colocar aqui o... o... Na verdade não vai, não vai ter acesso a essa parte, porque essa parte tá bloqueada, tá? Então ninguém vai conseguir acessar. Então o que é que acontece? Essa pessoa copia o link aqui, ele vai abrir esse link no navegador dela e ela vai ter acesso às pastas que tá todo o material. E a segunda opção é o que e ela mandar o e-mail dela, tá? Ela manda o e-mail dela, eu pego o e-mail dessa pessoa e eu falo também para ela que tem que ser um e-mail do Gmail e com isso ela me manda o um e-mail do, do Gmail dela. Você vê daqui a pouco como é que fica. Eu vou lá e adiciono manualmente essa pessoa na pasta. Mas desde já ela já recebeu o produto de forma automática. Eu vou te mostrar na pasta como é que fica, tá? E aqui você fica aí que acontece. Aí a, basta copiar o link abaixo no seu navegador e o link vai estar tá exatamente aqui ó ele vai estar exatamente aqui o link do produto que você vai ver na prática daqui a pouco tá vamos lá então aí continua abaixo a mensagem na, na, na mesma no, no, no, na, na mesma informação tá é recomendado que entre pelo computador ou notebook para conseguir acessar mais rápido o seu produto porque josé porque quando quando porque quando olha só pessoal essa aula aqui a tanto vai ficar disponível aqui no canal para tá? está passando o conteúdo que é pago esse conteúdo eu vou colocar também dentro da área de membro é, de estudos dos nossos alunos, tá? porque essa informação aqui, ela pode, depende das pessoas, lá, lá dentro do treinamento, tem um módulo onde eu ensino como trabalhar, com como proceder com essa informação, né? Com essa, com essa parte aqui, com esse módulo, e aqui também eu deixo aqui de bônus para vocês que me seguem aqui no canal também ter acesso à informação, tá? E nem todo mundo consegue ter acesso ao treinamento, também é possível, a gente estar tá disponibilizando um pouco do material para vocês de forma gratuita, tá? Mas se você quer se aprofundar mais, o link vai estar tá aqui na descrição também, no primeiro comentário. Outra informação importante que já é deixando passar, não se esquece de se inscrever no canal da nossa parceira Agna Almeida, tá? que é o canal Máquina de Mídia. O canal dela também vai estar tá aqui na descrição desse vídeo, onde você vai se inscrever, tanto na descrição como no link do canal. Você vai se inscrever no canal dela, cara. lá você vai aprender a criar criativos de verdade, top, tá? que vai ajudar você a vender ainda mais. Tá? Então não se esquece, se inscreve aí no canal da Agna Almeida, que é o canal Máquina de Mídia, você pode ir no YouTube aí pesquisar Máquina de Mídia, que você vai achar o canal dela, beleza? É, vamos lá então. Aí que acontece? Aí coloca aqui, ó. É, logo após a entrega, logo após a entrega, tá? Aí que acontece? Aqui a informação, logo, logo após a entrega. Você entregou o produto, você recebeu? Beleza. O que, é que você vai mandar para essa Você vai mandar uma mensagem. Nesse caso aqui já é uma mensagem manual. Você deixa aí no. O que é que eu faço? Cria um grupo no WhatsApp, seu, conforme entrega. Então você coloca assim, é. Você pode criar um grupo no seu WhatsApp logo após a entrega. Por quê? Toda vez que você faz uma venda você recebe uma notificação no celular. O sistema entregou automático. Então, é, entregou, beleza. Então, se vai lá com essa mensagem, você só copia e coloca lá. Então, olha só, o que é que eu coloco, tá? Logo após a entrega, tá? Por quê? Para essa ser informação, essa informação aqui, enviada automática, que tá o link do produto. Vou te mostrar na prática daqui a pouco como é que fica, tá? Então, assim que eu o produto, que essa pessoa receber essa mensagem com o link, é aí que vem uma mensagem manual, que eu coloco assim, ó. Logo após a entrega, tá? Por isso que tá aqui, isso aqui você não vai colocar lá dentro do, do, do anúncio, não, tá? Que é o que eu tô passando para vocês de informação, que seria logo após a entrega do produto, tá? Aí eu continuo aqui, ó. Caso tenha algum problema com o arquivo, pedimos que entre em contato. Abrir, reclama... Abrir reclamação é desnecessário, nos prejudica perante o Mercado Livre, tá? Aí coloca aqui, temos o melhor suporte do Mercado Livre, sempre, sempre vamos te atender. Se demorar um pouco, é porque estamos com uma demanda muito alta, tá? Aí coloca aqui, qualquer dúvida, estamos à disposição, ATT Shopline, que é o nome da minha loja, tá? Aí coloca aqui, ó. É, beleza, aí daqui para trás finaliza, tá? Coloca aqui dois, aqui um ponto final, finaliza aqui já outra informação de, de outra coisa, tá? Beleza, então essa é a primeira mensagem, tá? Então a primeira mensagem de entrega, então vamos para a prática, como é que ficaria essa entrega aqui, tá? Então o que acontece? Eu vou copiar essa informação aqui, tá? Vou até tirar essa tag aqui, que essa tag é uma tag que chama pelo nome, vou tirar aqui para te mostrar lá na prática como é que funciona, tá? Ok? Vou apagar aqui e colocar só, vamos levar para lá só o texto. Tá ok, é você que é nosso aluno. Você tem acesso a esse material tudo aqui de forma gratuita. Tá, inclusive, vou publicar daqui a pouco lá no grupo essa informação. É, vou copiar até aqui, tá ok. Beleza, até aqui. Tá vendo que é onde eu falo para ela que é possível. Pra ela, pra ela é que é para ela acessar pelo computador. Tá na conclusão aqui da mensagem. Vamos vir agora aqui no mercado todo, tá ok. Olha só, onde que eu encontro meus anúncios? É, publiquei um anúncio lá no, publiquei um anúncio lá no Mercado Livre. É, como é que eu vou integrar, tá? Se você assistir, se você assistir as aulas aqui, é no YouTube, no, no treinamento ou aqui no YouTube, você consegue saber como é que funciona essa ferramenta aqui, tá? Vamos lá, então, como é que encontrar anúncio? Você vai vir aqui em anúncios, tá? E vai clicar aqui, ó, aqui, aqui aqui são são os menus, tá? Os menus e as categorias, tá? São os menus que acontece, aqui tem o dashboard, as partes de vendas, perguntas, produtos, anúncios, financeiro, diante, tá? Métrica e tudo mais. Você vai vir aqui em anúncios, vai clicar aqui em anúncios. Você clica em anúncios. Espera para ele carregar, beleza, olha só, deixa ele carregar aqui, para você ver, deixa ele, deixa ele atualizar, ele ainda está com o loop aqui rodando, deixa eu ver se está gravando, já está com um tempinho já, né 13 minutos de gravação, a gente, aqui é um conteúdo que é um passo a passo completo, tá é para que fique de bom entendimento, se você assistir com calma, assiste uma, duas, três vezes, assiste com calma, você tem um bom entendimento, tá? É, vamos lá então, eu vou clicar aqui agora. Aqui eu tenho um anúncio aqui. Se você descer aqui, vai ter os anúncios. Olha só, aqui são os anúncios que eu criei pela manhã. Eu sempre crio o anúncio de manhã, tá? Então, de manhã eu criei essa quantidade de anúncios aqui, ó. Eu criei daqui para cima, tá? Foi um, dois, três, quatro, cinco anúncios. Foi quatro anúncios que eu criei de manhã, tá? Então, o que, é que acontece? Então, eu vou te mostrar agora é, como que eu faço a entrega da, da, desse produto, tá? Vamos lá então, olha só. Vou clicar nesse produto aqui tá você pode clicar aqui a ADD mensagem lembra que eu falei que tem duas situações de você entregar o produto vou te mostrar a primeira situação tá que seria a forma de entrega automática é outra forma que seria de pedir um e-mail para integrar essa pessoa a pasta que tá o arquivo digital que seria seu produto digital vou clicar aqui agora em personalizar o ADD verdade né? ADD mensagem olha só vou clicar aqui ADD. O que, que eu vou fazer aqui? Eu, vou, eu vim aqui na minha pasta, que tá no meu bloco de notas, que tá a minha mensagem. Vou copiar minha mensagem. Ok. Vou colocar ela aqui. Olha só. Olha só como é que ficou. Aqui já, aqui já vai falar, como é, aqui eu vou te mostrar como é que vai ficar já, tá? Aí que acontece? Então, aqui, é, lembra que eu falei para você que ia chamar pelo nome? Porque a ferramenta chama a pessoa pelo nome, tá? E aqui tá, olha só. Aqui tá o nome comprador, um exemplo, Ronaldo. É, apelido do comprador normalmente eu costumo colocar apelido do comprador tá porque chama pelo nome é que acontece aqui ó só você clicar aqui tá eu coloquei aqui olá lá eu coloquei aspa tá vou colocar clicar na, na tag só você clicar em cima ela adiciona automática aí normalmente eu vou clicar aqui dar um espaço né para ficar junto coloco aqui também uma um uma vírgula, essa vírgula aqui de trás, vou, vou, vou tirar, vai ficar um exemplo, você vai ver como é que vai ficar na prática, tá? Na prática vai ficar assim, aqui embaixo você já consegue ter um modelo como é que vai ficar, então um exemplo, Olá, Olá Silva, vamos colocar, vamos dar o um nome aqui de Silva para o de Ronaldo, tá? Olá Ronaldo, obrigado pela sua compra, então o próprio sistema reconhece a pessoa que está conectada no Mercado Livre e faz a entrega e, que, e chama pelo nome, isso já, já gera aí uma, um pouco de intimidade com o cliente, né? Beleza, então... O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aqui embaixo, depois que o cliente lê todas as informação, eu vou aqui e vou colocar o link do produto, tá? Vou entrar aqui na minha pasta agora, vamos lá na minha pasta, para pegar o link desse produto. É, esse produto aqui é o produto de... Deixa eu ver aqui qual que é, que eu não me recordo agora. Vou clicar aqui em salvar. Eu vou salvar já, mas vou te mostrar depois como é que vai ficar. É o produto de máquina de fazer Broco Poideria, tá? Então, vamos pegar aqui, vou voltar lá na minha pasta, entrar na conta aqui, eu tenho esse produto. Eu utilizo o Google Drive, tá, para colocar meus produtos. Vou clicar aqui, lembrando que eu vou bloquear a, as URL para que as pessoas não possam copiar a minha pasta. Vou deixar ela abrir aqui. E eu comprei espaço no Drive, tá? Se você quer comprar espaço no Drive, é bem baratinho, você paga, aqui eu estou pagando aqui 9,90 para ter 200, pago 9,90 por mês, né, para ter 200, 200 GB de espaço na minha conta, tá? Beleza, tá aqui o Google Drive. Aqui você não vai conseguir acessar, então não precisa nem bloquear. Aqui o que é que eu faço aqui agora. Olha só, é a máquina que a ah, deixa eu só terminar de carregar aqui para te mostrar como é que vai ficar. Tá, deixa eu pegar um copo d'água ali que tô precisando de um alguém aqui. Ok, vamos lá então. Só confirmar que tá gravando. Show de bola, eu tomei um algo aqui para dar uma aliviada. Já e beleza, vamos achar que tá aqui. A ah, tá aqui. Ah. Eu sempre quando eu tenho é, vários projetos do mesmo, eu gosto de categorizar com Tá? Pode ver que está com cores aqui. Eu tenho quatro projetos de, de máquina, tá? Essas máquinas são máquinas de fazer projetos de máquina, tá? de fazer blocos de cimento. E o que eu vou estar tá utilizando agora aqui é esse produto aqui, tá? Então, vou clicar nele, vou clicar em gerar link. Show de bola. Vou aqui agora copiar o link. Olha só, vou copiar o link desse produto. Tá ok? É, vou tirar aqui, vou colocar, tirar de restrito. Tá, colocar com qualquer pessoa pode utilizar porque dessa forma tem que estar tá automática. Tá, a pessoa vai abrir, vai direto para o produto. Tá, vou copiar aqui o link, vou clicar em concluir. Olha só, vou clicar em concluir. Beleza, vai fechar. O que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou voltar aqui agora, tá ok. Vamos voltar aqui no, no produto. A gente tá editando que esse produto aqui tá. Vou clicar em editar mensagem novamente e vou vir exatamente aqui e vou colocar o link tá lembrando que eu, essa parte, olha só essa parte que eu vou bloquear Porque aí é a partir de agora só consegue ter acesso ao produto tá então vou bloquear aqui o link tá ok depois vou colocar aqui uma tarzinha branca então aqui não tem o link para download o que acontece eu vou colocar aqui a pessoa e vou clicar em salvar tá vou clicar em gravar isso aqui eu já vou deixar para o cliente beleza Feito isso, está adicionada a mensagem. Quando a pessoa comprar no Mercado Livre, essa pessoa já vai receber esse produto de forma automática, tá? Show de bola. José, qual que é a segunda opção? A segunda opção é pedir o um e-mail da pessoa. Eu vou para o mesmo produto, tá? Você pode ver aqui que é o mesmo produto. Eu vou clicar É o mesmo produto, tá? Só tem a imagem diferente, tá? Ok? E é, já está já tenta... tendo visita já. Foi publicado logo, vocês já estão tendo visita já, tá? É... Vamos lá, então. Vou clicar aqui agora. É o mesmo produto, só mudou a imagem. Vou clicar aqui em adicionar mensagem personalizada, vou vir aqui agora, tá ok, vou vir aqui na, na minha mensagem aqui e vou, vou adicionar a seguinte mensagem, tá? Depois que tem o nome aqui, a outra opção, vou pegar aqui, vamos pegar aqui esse, copiar esse texto aqui, vamos lá, Vamos botar aqui pro produto, tá? Vou clicar aqui nele aqui e vou tirar aqui é, esse daqui, o nome que já tá já, vou colocar aqui do zero, vou colocar aqui ó, Olá, beleza. Dá um espaço. Vou clicar aqui, apelido do comprador, tá? Ok. É, beleza. Vamos deixar assim. Colocar um aspa. Deixar aqui mesmo, jeito que tá aqui. Vamos só dar, colocar aqui maiúsculo, que é o início do, da, da conversa. Vou dar uma separada aqui só para dar um organizado, para ficar muito longo, tá? E vou ler para você aqui como é que tá a seguinte informação, tá? Vou dar ajustado aqui nas informações para que fique de bom entendimento. Vamos lá então. A segunda mensagem seria adicionada de forma manual essa pessoa. Toda vez que você fizer uma venda, você recebe uma notificação no seu aplicativo do Mercado Livre, no seu celular. É importante que você tenha um aplicativo no seu celular. E como é que vai ficar essa informação? Da seguinte forma. É, a pessoa comprou, é, você, a pessoa recebe de forma automática, por isso que a gente vai clicar aqui em gravar. Quando a gente clica em gravar, clica em gravar a mensagem fica, é, já fica gravada para toda vez que alguém comprar receber a informação. E a mensagem fica da seguinte forma. Olá, vamos dar o nome aqui de, de, de, de Ronaldo novamente, é, seguindo o apelido do comprador, tá? É só você clicar na tagzinha que ele adiciona. Olá, Ronaldo, obrigado pela sua compra. O envio, é, o envio é digital, assim como mencionado no anúncio, tá? Ou como informado no anúncio. É, precisamos que nos envie seu e-mail para que possamos enviar o um link com os arquivos, tá? Ou seja, a pessoa vai mandar um e-mail e você vai pegar o e-mail dela, vai copiar e vai lá na parte vai adicionar. Aí continua a informação, leia com atenção essa informação, tá? Esses esse, esse, esse, esse textos tá tudo lá na área de membro para os alunos, tá? Vamos lá, então. É, aí continua a informação aqui. Lembrando que alguns de nossos arquivos se encontra-se se encontra hospedados no, no Google Drive. Portanto, é um e-mail que tem acesso à conta do Google Drive de preferência final Gmail, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Aí coloca aqui, atenciosamente... Shopline, que é o nome da minha loja, beleza? Então, basicamente, isso aqui, pessoal, vou clicar em gravar, tá? É, ou eu posso colocar aqui, ó, também, é, caso, olha aqui, agora, agora eu vou colocar aqui, ó, se, se quis, quiser ter acesso, se quiser, vamos colocar, vamos colocar se quiser, vamos corrigir aqui, Se quiser ter acesso mais mais rápido ao seu produto, seu produto, basta copiar o link abaixo e abrir no seu navegador, tá? Beleza. Aí vem aqui aqui, ó. Link do produto. Produto para download. download, né? Beleza, coloco dois pontos. Vou colocar aqui novamente, só corrigir aqui se ficou alguma coisa errada. Beleza, vou colocar aqui novamente o que? O Eita, é o link do produto. Deixa eu só voltar lá e copiar novamente. Cadê? Vamos voltar aqui e copiar o link do produto. Vamos clicar aqui em gerar link. Vou clicar em copiar concluir e bora colocar o link aqui então beleza então tá aqui o link do produto então o que acontece eu coloquei aqui duas informações a primeira é peço para ela mandar o e-mail dela para adicionar de forma manual. a segunda opção se ela quiser acessar mais rápido o link está aqui abaixo do produto Se ela copiar e abrir o navegador dela e com isso ela vai ter acesso mais rápido e com isso eu não preciso me preocupar é em entregar o produto se ela deixar o e-mail eu entrego pelo e-mail se ela não deixar eu então sei que ela ela pegou o produto, é, pegou o link e abriu o navegador. Beleza? Então, basicamente é isso. clica em gravar. Quando eu clico em gravar, a mensagem está personalizada, está tudo ok. Então, através disso aqui eu consigo é automatizar a minhas entregas de produto no Mercado Livre tá então pessoal é isso que eu queria passar para vocês essa nesse, nesse nesse passo a passo aqui você de fato vai aprender como entregar produtos digitais no Mercado Livre ou seja como vender produto digital no Mercado Livre e entregar de forma automática utilizando o mercado Turbo. tá espero gostar do conteúdo se você quer se aprofundar ainda mais entra para nossa equipe para nossa área de membro entra vem se vencer nosso aluno tá? A gente dá um suporte, a gente está ali, atenção, a gente está sempre é, trocando ideia. A turma lá do grupo é muito interativa, tá? Tô tudo toda interagindo com o outro. E, cara, é assim, sem, sem, sem, sem falar, sem falar, sem falar que é, é muito irrisório, tá? Muito mais barato que uma pizza com a qual você vai ter acesso a um treinamento onde você vai te ajudar a você conseguir a fazer suas primeiras vendas através da internet, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de se inscrever no canal da nossa amiga Agna Almeida, tá? E com certeza aprender muita coisa lá. Eu vou ficando por aqui, sem muita enrolação, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.